Eu sei que o povo tá querendo saber como é que dobra isso aqui. E eu já vou te ensinar também. <risos> Primeiro de tudo, roupa de bebê a gente sempre deixa aberto, tá? Vem da loja, vem tudo fechadinho, mas a gente deixa aberto. Por quê? Quando você tá com um bebê pequenininho, vai pegar o bebê, vai pegar a roupa pra trocar, a última coisa que você consegue é ter uma mão pra abrir o botão. Aí aquela que você fica cantando aqui lá com o dente e não consegue, entendeu? Então, bode de bebê sempre aberto, sempre que isso aqui é aberto. Tá? A gente do... vira ao contrário assim e dobra as laterais, deixa ele retinho, né? Pode dobrar ele aqui em quatro, tá? Pronto, bem simplesinho, é né? assim que ele fica, tá? E aí a gente vai colocar na colmeia, nessa mesma aqui das meias, pra gente ver como é que fica. Vamos ver aqui, ó, como fica. Olha que grossinha ó.